Meu nome é Roxana, sou de São Paulo, eu sou gestora pública, trabalho com deputado federal há mais de 30 anos, sou especialista hoje em prestação de contas e há mais de 20 anos frequento os cursos dela, que sempre é um aprendizado. Ela, para mim, é uma excelência em prestação de contas.